Então, a psicologia se observa, por parte da psicologia se observa o trabalho terapêutico, no exercício do aconselhamento individual ou de grupo, de construções que se voltam especificamente para o cuidado do ser humano enquanto sujeito biopsicossocial. Então, nós somente temos na igreja as almas dos irmãos, temos o psiquê delas, temos o corpo deles. A pessoa, às vezes, pode estar sentindo dores, mas, às vezes, não dores físicas, às vezes, dores emocionais, né? como ele estava falando do luto. Percas, dói. Né? É, e, às vezes, a pessoa vive no luto por muito tempo, eu, uma, uma pessoinha aqui veio, tratei, fazia sete anos, estava sendo tratado em outro lugar, e dizia assim, não tem jeito, não tem jeito. Foi quatro processos terapêuticos que fez, se libertou, né? e graças a Deus está muito bem. Né? Então, porque se nós não nos permitimos tá? conhecer os dois lados, o espiritual e essa parte intelectual, mente, compreender o ser humano, eu quero é, fazer que esse ato tudo espiritual. Ah, mas esse negócio deve ser demônio na sua vida, está perturbando, né? Orar, expulsar isso. Não é. Então tem o lado de declarar, tem o lado de profetizar. tem. Mas se a pessoa está aqui com problema, temos que tratar aqui. tá? Então, da parte da psicologia, Vamos ver essa área do ser humano, esse trabalho terapêutico.